Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar sobre rituais. Então, esses dias eu fiz uma palestra e usei a palavra ritual lá. Ficou todo mundo pirado. Depois foram fazer perguntas para um para o outro. Dizem assim, ué, o que é o Afonso faz macumba? Faz o quê? Faz rituais? Na verdade, tudo é um ritual. Quando você vai almoçar, né, faz a comida, põe na mesa, todo mundo senta e começa a almoçar. Isso é um ritual. Então, ritual não significa ritual religioso. Não trabalhe com isso. Os meus rituais são, na palavra nem seria rituais meus, a maneira de fazer algumas coisas, o procedimento, é para que você mude o teu subconsciente. Então, por exemplo, eu fiz um curso chamado Rituais, que deu uma polêmica gigantesca, foram três dias, numa cidade aqui próxima, onde eram barrancos, assim, morros extremamente íngremes. E lá embaixo passava um rio e o acampamento era em cima, bem alto no, na montanha. Então o que que nós fizemos? Ah, vamos fazer uma atividade, blá blá, vamos molhar os pés e molhar as mãos e vou fazer de conta que isso é uma água benta. É só um símbolo, não tem nada a ver. Aí as pessoas foram lá embaixo, se molharam, lá um banho e aí, depois tem que voltar no morro. <risos> Cara do céu, meu Deus do céu, que morro hein, de lugar que tipo que puxar pela corda. Então, quando a pessoa chegou novamente lá em cima, ele vai se sentir vencedor. Por quê? Não é porque ele foi lá embaixo mexer na água, é porque ele venceu o morro. Então, simbolicamente, lá dentro dele, mudou uma grande, houve uma grande mudança interna. Mas não é porque né, teve uma coisa esotérica, é porque ele subiu o morro, venceu teve que vencer o próprio, o próprio cansaço, a própria dificuldade, né? E aí ficamos lá, até aqueles que vão mais atrás, vão lá, você consegue, vamos lá. A pessoa vai andando e consegue. É isso. Entende? Então, o ritual que nós falamos aqui são as mudanças internas através de analogias. Num outro curso que eu fiz de neurolinguística, então, nós vamos dar um exemplo. Pense numa coisa muito triste aí, pense na tua mãe morrendo, no teu pai, sei lá, pensa uma coisa triste e começa a sentir tristeza. Daí daqui a pouco o instrutor chegava assim no, no ouvido e falava, você né, está triste? Ele tá muito... estou Tô... muito triste. Aí o instrutor chegava e diz assim, me diga uma coisa, quando você fizer 90 anos, você sabe que vai ter todos os dentes na boca? Aí o cara, ele muda, ele dá risada, porque entende, é uma mudança... Você, pra, você mudar teu estado de espírito, ou você muda pela tua neurologia, ou muda pelas coisas que você pensa, ou se muda por ações. As mulheres quando estão muito estressadas mudam fácil fácil o estado de humor delas. Vão lá no cabeleireiro, gastam lá quinhentão <risos> e volta toda feliz. Né? Não precisa ir no psiquiatra ou psicólogo, vai lá, toma o dinheiro, compra um carro novo, né? compra um vestido novo bem caro, pronto. Então, a nossa mudança interna ela pode ser feita através de várias maneiras. O que nós usamos muito, muito mesmo, são esses simbolismos. Né? Na entrada aqui da academia tem lá uma águia. Entende? Então, quando a pessoa entra lá dentro é um arquétipo, a pessoa se sente em um lugar de força. É isso. Entende? Então, comece a observar isso na sua vida. Se você não está, às vezes, rotulando coisas que poderiam fazer a sua mudança como algo estranho. E que te assusta? Na verdade, não é por aí. Beleza? Um grande beijo. Compartilha. Acesse lá, né, o nosso questionário para você descobrir a tua a tua personalidade verdadeira. Beleza? Um grande abraço. Tchau. PT saudações.